Opa, o Alisson Carvalho aqui, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula e nessa série de conteúdos você está aprendendo como criar um negócio online do zero que te gere de 5 a 10 mil reais por mês trabalhando pela internet mesmo sendo um completo iniciante e irá aprender a vender até 5 vezes mais se você já tem um negócio online Se você não viu as aulas 1 e 2, é melhor voltar e ver pois elas se completam e ficam muito mais fáceis de aprender acompanhando em ordem na aula 1 um, você aprendeu o que não funciona para ganhar dinheiro na internet, aprendeu os três passos para criar um negócio online do zero e aprendeu bastante coisa sobre infoprodutos. Na aula 2 você aprendeu a importância do tráfego para o seu negócio, aprendeu a atrair milhares de seguidores de graça no Instagram e os dois principais mitos sobre o mercado digital. E Nesta aula 3, você irá aprender como criar uma oferta irresistível, em que as pessoas fiquem encantadas e comprem imediatamente de você, e eu irei responder as principais dúvidas sobre o mercado digital. Como você já aprendeu nas aulas 1 e 2, para criar um negócio online altamente lucrativo, você precisa de três coisas, infoproduto, tráfego e oferta. Já falamos sobre os dois primeiros e agora iremos falar sobre ofertas. A maioria dos afiliados por aí vendem pouco porque fazem a oferta do jeito errado. Eles tentam convencer as pessoas que o produto que eles divulgam é bom, que o preço vale a pena e que se a pessoa comprar irá gostar muito do produto, porque o produto é realmente muito bom. Só que esse é o jeito errado de fazer uma oferta. Porque nesse caso, o afiliado está tentando utilizar a razão para fazer a pessoa comprar. Está usando argumentos racionais isso até que funciona dá sim para fazer algumas vendas dessa forma mas essa maneira de ofertar o seu produto é muito ineficiente você tem que entender que as pessoas não querem o produto que você divulga elas querem a transformação que ele causa na vida delas ninguém quer um curso ensinando a perder peso as pessoas querem perder peso e ficar com um corpo incrível alguns homens não querem um curso ensinando a conquistar mulheres na balada eles querem chegar nas festas e conquistar as mulheres mais lindas então você tem que entender que as pessoas não querem o produto que você divulga elas querem a transformação positiva que o produto causa na vida delas com base nisso você cria sua oferta irresistível e vende muito como afiliado passo 1 faça a pessoa sonhar faça ela se imaginar com o objetivo dela conquistado o principal benefício que o seu produto entrega Exemplo. Imagine você perder de 5 a 10 quilos em 21 dias. Passo 2. Fale um pouco do produto, o que ele é, os principais benefícios que ele tem e o impacto positivo que ele irá causar na vida da pessoa. Passo 3. Fale da garantia e entregue alguns bônus extras. Isso faz com que sua oferta fique realmente irresistível. E as suas vendas aumentem muito. Sobre a garantia... Todos os produtos da Hotmart e de todas as plataformas digitais de infoprodutos têm no mínimo uma garantia de 7 dias. Então a pessoa pode comprar o produto com segurança, ver o conteúdo todo e se não gostar, basta alguns cliques que recebe todo o seu dinheiro de volta. É 100% seguro. Você tem que deixar isso bem claro para as pessoas. Assim, elas irão se sentir muito mais seguras e você irá vender muito mais. Poucos afiliados fazem isso, e é por isso que eles vendem pouco. Esse é um dos motivos porque eu e meus alunos temos ótimos resultados. Sobre os bônus, todas as pessoas gostam de ganhar presentes. Eu gosto, você gosta, todo mundo gosta. Então se você entregar alguns bônus extras para quem comprar o seu produto, você irá vender muito mais. Exemplo de bônus, um guia em PDF complementar, é, alguns video, algumas videoaulas, livros em PDF, audio aulas, suporte VIP no WhatsApp, entre outros. E responder agora as principais dúvidas sobre o mercado digital que chegam até o meu WhatsApp, Instagram e-mail. E talvez você também tenha algumas dessas dúvidas. Será que dá certo para mim que sou um completo iniciante? E a resposta é sim. Dá certo sim para você, porque outras pessoas iguais a você iniciaram do zero com os conteúdos que eu ensino e estão gerando resultados incríveis. Muita gente pergunta, por que eu tenho que começar agora? Porque a internet te dá possibilidades incríveis e se você deixar passar essa oportunidade que estou te dando, pode acontecer de você ficar para trás e outra pessoa que talvez mereça menos que você pode começar a ganhar muito dinheiro na internet e você ficar para trás. Muita gente também me pergunta, será que funciona para mim que tenho pouco tempo disponível? E a resposta é sim. Você pode começar o seu negócio online hoje, nas suas horas vagas, sem atrapalhar as suas outras atividades do seu dia a dia. É, o importante é você não usar isso como desculpa para não gerar resultados. Porque pessoas por aí, com pouco tempo disponível, estão ganhando muito dinheiro na internet só nas horas vagas. Outra dúvida comum, trabalhar no mercado digital é ganhar dinheiro fácil? Não. Você precisa se dedicar e fazer tudo passo a passo para o seu negócio crescer. Comparado ao mercado tradicional, é muito mais vantajoso, mas é necessário dedicação. Outra dúvida comum. É preciso gravar vídeos, mostrar o rosto e se expor na internet? Não. Você pode trabalhar como afiliado sem aparecer e faturar muito alto sem mostrar o rosto e sem precisar se expor na internet. Quais os benefícios do mercado digital? Liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica, não ter horário fixo, não ter chefe, não ter que pegar trânsito, poder trabalhar com o que realmente gosta, possibilidade de ganhar muito, muito dinheiro. Olha, eu realmente espero que essa série de conteúdos tenha sido de grande valor para você, tenha aberto a sua mente a uma nova realidade e que você gere muito resultado com os conteúdos eu te ensinei. E se você quer seguir em frente e para o próximo nível e criar um negócio altamente lucrativo na internet, que te gere milhares de reais e que te faça conquistar um novo estilo de vida trabalhando pela internet, eu tenho um método avançado que pode mudar a sua vida, o curso Renda Online Agora. E esse meu método testado e comprovado por mim e por mais de 300 alunos, vai te ensinar em três passos simples a criar um negócio online do zero e do zero que te gera de 5 a 10 mil reais por mês o curso renda online agora é um treinamento completo em videoaulas que vai te ensinar tudo passo a passo em detalhes o curso renda online agora é o único método que te ensina de uma maneira simples e fácil de entender a maioria dos cursos por aí gosta de complicar as coisas usar termos técnicos para você coisas que você não vai entender logo de cara e pensando nisso é, no curso Renda Online agora eu detalhei de um jeito simples e fácil de entender tudo o que você precisa fazer para ganhar muito dinheiro na internet como afiliado. Muita gente me perguntou quanto custa o curso Renda Online agora e como faz para adquirir ele e virar meu aluno. E eu irei falar sobre isso no conteúdo 4, onde eu irei abrir algumas vagas e irei falar também sobre a garantia incondicional que você tem ao adquirir o curso. É, eu vou fazer uma condição muito especial para você exclusiva é, para quem acompanha essa série de conteúdos. Eu já adianto que serão poucas vagas e por tempo limitado, porque eu quero dar um suporte VIP via WhatsApp para quem se inscrever essa semana, e com muitas pessoas isso não é possível. E tem mais de duas mil pessoas recebendo esses conteúdos gratuitos essa semana é, no meu WhatsApp. Então, se você quiser garantir a sua vaga no treinamento, precisa ver esse conteúdo 4 o mais rápido possível para, assim que eu abrir as vagas, você se inscrever de imediato. No curso Renda Online Agora, eu te ensino realmente tudo o que me fez atingir esses resultados incríveis e viver 100% do meu negócio online. Você irá aprender os segredos que ninguém te conta sobre ganhar dinheiro na internet. Ele está dividido em três passos simples. Infoproduto, tráfego e oferta. Tudo isso serve para você gerar de 5 a 10 mil reais por mês na internet, e conquistar mais liberdade e tempo livre para você passar com a sua família e fazer as coisas que você gosta, parar de sofrer um trabalho que não gosta e viver sua vida dos sonhos. Se você quer esses resultados para sua vida, você precisa ver o conteúdo 4, onde eu irei te dar a oportunidade de adquirir o curso Renda Online agora, com uma condição mega especial.